Seja bem-vindo, este é o Trabalho em Revista, programa do Tribunal Regional do Trabalho, aqui de Mato Grosso. Nesta edição você vai ver. Discriminação, assédio e outros tipos de violência no trabalho. Práticas que podem traumatizar e que devem ser combatidas. Nós temos que respeitar o próximo e aí com isso não teríamos nenhuma faceta de violência. A violência como um todo ela é ruim. A auxiliar de limpeza é condenada por mentira em processo contra a empresa. Em estúdio, o desembargador aposentado e professor da PUC de Minas, Márcio Viana, analisa o contexto e os impactos da reforma trabalhista. Tudo isso agora no Trabalho em Revista. Violência no trabalho causa danos físicos ou psicológicos. Traumas que podem levar o empregado a cobrar na justiça uma reparação. Mas o ideal mesmo é prevenir. Por isso, o G323, grupo coordenado pelo TRT de Mato Grosso para a Prevenção de Acidentes, decidiu falar sobre este assunto com estudantes de uma faculdade de Varzagrande. Este homem, que prefere não mostrar o rosto, trabalha com vendas e conta os assédios que sofreu no ambiente de trabalho, Chamar a gente de apelido, no ambiente de trabalho, na reunião, humilhação, a gente é passando também por humilhação, em comparação aos demais. Né? Através dessa humilhação também vem colocando é, a produção maior em relação aos demais, pejorativo, né?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 com a Álvares. Uma auxiliar de limpeza de Nova Mutum procurou a Justiça do Trabalho para receber verbas como salário, férias e décimo terceiro. Só que esses valores já haviam sido quitados por sua ex-empregadora. Assim, ela foi condenada a pagar multa por litigância de má-fé, que é quando a pessoa mente no processo. Ela afirmou ainda ter sido coagida a assinar sua rescisão como se ela tivesse pedido demissão. No entanto, as conversas de celular e testemunhas comprovaram que a trabalhadora mentiu sobre isso também. Em uma das mensagens, a trabalhadora pergunta sobre a possibilidade de um acordo para a liberação de FGTS e seguro-desemprego. Segundo ela, o seu novo patrão esperaria até ela receber todas as parcelas do benefício social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 Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. TST Tube é a Justiça do Trabalho, sempre com você. Dia 12 de outubro, a Corrida do Trabalho vai agitar o Nortão do Estado. Todas as vagas já foram preenchidas. Veja mais sobre isso e outros fatos da Justiça do Trabalho em Mato Grosso, agora no Giro da Semana.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 E no próximo bloco, o tema é reforma trabalhista. A lei está em vigor há quase um ano e o desembargador aposentado e professor da PUC de Minas, Márcio Viana, analisa o contexto e os impactos das mudanças. Não saia daí que a gente volta já.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 Olá! Com praticamente um ano da reforma trabalhista, a gente já pode analisar alguns impactos dessas mudanças. Para isso, nós recebemos aqui no nosso estúdio o desembargador aposentado da Justiça do Trabalho e professor da PUC de Minas Gerais, doutor Márcio Viana. Doutor Márcio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. É um prazer para mim. Doutor, vamos começar falando então sobre essa questão da reforma trabalhista? Ela já está em prática há quase um ano. Só que antes da gente falar sobre a aplicação dela, eu gostaria que o senhor dissesse é, sobre o contexto em que ela foi feita. Bem, é, o direito do trabalho protege o trabalhador, foi feito para isso. É, mas ao proteger o trabalhador, protege também indiretamente o empresário, já que o trabalhador com mais direitos tem também mais dinheiros, digamos assim, para consumir. E ao consumir ele movimenta a máquina, o movimento o sistema, então é um direito que serve ao trabalhador sem deixar de servir ao empresário. Por isso mesmo era um direito que seguia sempre evoluindo, é, sempre na direção de proteger o mais fraco na relação, mas ao mesmo tempo protegendo a máquina empresarial. De, um, de algum tempo para cá, no entanto, esse direito vem sofrendo pressões fortíssimas, é, já que a economia, é, para superar suas crises, passou a, a, a divulgar a tese de que era preciso restringir direitos, diminuir custos e, com isso, aumentar os lucros. No entanto, é, no nosso país, os últimos governos conseguiram, a duras penas, frear um pouco esse processo. Já o último governo, o governo atual, fez é, exatamente o oposto. A reforma trabalhista ela, é, vem em direção contrária à tradição do direito do trabalho, ela vem é, reduzir conquistas que foram feitas, de um modo geral é assim, é, ela para isso se aproveita, se apropria de, um, de, um, de alguns sentimentos nossos, do nosso tempo, só que faz isso de uma maneira fraudulenta. Por exemplo, nós todos hoje, muito mais do que antes, é, celebramos a liberdade as liberdades, né? todos queremos ser mais livres isso a gente vê até nas relações entre pai e filho aluno e professor é, e, e o sistema então o que que faz aliás a reforma o que que fez o legislador o que que fez é, aproveitando esse sentimento criou algumas normas que passam a impressão de que estão valorizando a liberdade do trabalhador. Mas o trabalhador, na verdade, continua subjugado ao mais forte, ao empregador. O, empregador, o trabalhador precisa do emprego para sobreviver. E o senhor acredita que é, a sociedade entendeu bem essas mudanças? Eu, eu diria que não, é, mesmo porque há, um, há todo o um marketing né, é, oficial, no sentido de que a reforma está modernizando o direito do trabalho. Está realmente modernizando, mas no sentido de aplicar o direito do trabalho às novas regras que a economia quer aplicar. Só nesse sentido, porque no sentido do progresso, não. O que há é o contrário, é uma reversão, uma volta para trás. E quais foram os pontos que mais sofreram impacto com a reforma? Bem, é, eu destacaria três três pontos mais importantes quando a gente pensa em direito do trabalho, interesse da, da classe trabalhadora. Três pontos. O primeiro ponto seria o ponto da, do acesso à justiça. É, a justiça do trabalho os, é, sempre foi... É, uma justiça que atendeu é, mais ou menos bem né, a, a, aos trabalhadores, é, eu digo aos trabalhadores porque o direito do trabalho, como eu dizia, é um direito feito para proteger os trabalhadores e diminuir um pouco o desequilíbrio entre os trabalhadores e, e os empresários. Então, a justiça do trabalho, aplicando esse direito, né, é, ela diminuía um pouco uma distorção gravíssima que existe em nosso país, que é o não cumprimento, pelo menos por inteiro, do direito pelas, pelas pessoas comuns. É, eu dou um exemplo, se um de nós é, pegar um ônibus, ou um táxi, ou ir ao cinema, nem vai passar por nossa cabeça deixar de pagar o um ônibus, deixar de pagar o um táxi ou entrar no cinema sem mostrar o bilhete para o porteiro. É, nem passa pela nossa cabeça. Ao passo que passa pela nossa cabeça, se nós nos tornarmos empresários, pode passar pela nossa cabeça não pagar uma hora extra. Ou ou, ou não, não pagar um outro direito qualquer. Então, ao, ao contrário do direito comum, o direito do trabalho não se cumpre espontaneamente em nosso país, pelo menos por inteiro. E a justiça do trabalho, então, sempre teve esse papel de, de, de diminuir um pouco essa distorção. Mas a reforma ataca por todos os lados. E um dos lados que ela ataca é exatamente a questão da do acesso à justiça, ela é, faz com que o, o trabalhador se veja no, no, no, correndo o risco de se perder a causa, tem que arcar com com pagamentos que antes não arcaria. Então o próprio advogado dele é, pode dizer isso para ele. Resultado hoje pelo que me dizem em Minas Gerais, pelo menos, né, pelo que eu já ouvi falar de vários servidores e advogados, o número de reclamações trabalhistas caiu cerca de 50%. É, outro, outra questão é a questão da terceirização. Né? É, o direito do trabalho sempre tentou impedir terceirizações. É, por várias razões, o, a principal talvez seja de que o terceirizado, ele é tratado como mercadoria. Não há muita diferença entre você terceirizar uma pessoa e você, se, se for, digamos, um sitiante, um fazendeiro, é, ceder um, um burro de carga para o seu vizinho porque você joga a pessoa aqui, joga ali, joga lá, no, no serviço público é um pouco diferente, mas na, na atividade privada é assim, o homem é tratado como um objeto e, e a terceirização cria uma subclasse de trabalhadores que não se identifica com os trabalhadores permanentes ou efetivos, então fragmento e divide a classe trabalhadora. Né? E o sindicato? E, e além disso, é de, de, de, de, Todas as estatísticas informam que os terceirizados vivem em condições muito piores de saúde, segurança e de salário. O sindicato. É, eu dizia que o direito do trabalho é um direito, é um direito que se destina a diminuir um pouco as desigualdades, a repartir renda. Ora, para que esse direito pudesse nascer, foi necessário. Seja no Brasil, seja no exterior, foi necessário o aparecimento de um ator, o sindicato. Então, o sindicato, graças à força do sindicato, seja aqui, seja lá fora, o direito do trabalho conseguiu nascer. Então, é um direito que só nasceu assim e que depende disso para continuar existindo, ou pelo menos continuar tendo força. O que a reforma fez? Procurou... É, diminuir a força dos sindicatos. Uma das, um, um dos aspectos, vou ficar nele, é a questão da negociação coletiva. Antes você podia imaginar é, a lei e a negociação coletiva como um elevador num prédio que saísse do térreo, ou seja, um prédio sem subsolos. A negociação coletiva só podia subir, não podia descer. Era proibido descer, digamos assim. Só podia haver conquistas. No mínimo, o elevador não saía do térreo. Mas descer não descia. Era do térreo para cima. Agora, o que, que faz o legislador com a reforma? Abre subsolos. Subsolo 1, subsolo 2, subsolo 3. Então, o elevador tanto pode subir quanto pode descer. O que, que isso significa? Que tanto pode podem os trabalhadores conquistar direitos como já conquistavam com as lutas coletivas, com a convenção coletiva como pode a classe empresarial conquistar direitos ou seja, destruir aqueles direitos que os trabalhadores haviam conquistado e, e hoje por várias razões o sindicalismo já estava enfraquecido não só no Brasil, em quase todo o mundo se você abre esta brecha, fica muito mais difícil conquistar alguma coisa. Todo o poder de fogo do sindicato, toda a força que resta ao sindicato, passa a ser para evitar que o elevador desça. Subir fica cada vez mais difícil. Eu não sei numa outra categoria é, mais forte, mais estratégica, né? Como talvez bancário